E aí galera, firmeza total Manobrales, aqui é o Hilbert Celestino e para quem não sabe, eu estive nos últimos 10 anos na Irlanda e no último mês eu voltei para o Brasil para ficar aqui mais 6 meses esses 6 meses eu vou estar tá, é, fazendo algumas vivências em sítios é, porque eu quero fazer a transição da cidade para o campo vou estar tá fazendo vários trabalhos voluntários em sítios ecológicos Vou estar me experienciando em, em algumas associações aí. E quem sabe é, tentar fazer parte aí de alguma ecovila ou comprar um pedacinho de terra só pra mim mesmo. Vamos ver como que vai ser. E, e é isso. Espero que gostem. Tamo junto. É nóis.